Eu recentemente eu vi um vídeo uh, que estava a falar sobre uh, o PayPal uh, que é um método de pagamento uh, e eu vi que esses vídeos estava a falar que o PayPal não é um, uma coisa que se devia usar por causa que está agora a passar a roubar dinheiro de pessoas as pessoas fizerem coisas que o Paypal não gosta Tipo e espalhar a uh, desinformação uh, o valor que eu vi foi tipo 2.500 dólares eu não sei quanto isso é em euros eu não sei se quer ter alguma conversão talvez seja o mesmo valor uh, em dólares só que em euros tipo 2.500 euros eu não sei a coisa é Uh, não usei Paypal, porque estou-se a arriscar a perder dinheiro, se têm dinheiro lá, tirem-no mais rápido possível, porque Paypal não é seguro, uh, e uh, é, é isso que eu queria dizer. Uh, basicamente, Paypal virou uma companhia de... que rouba pessoas, basicamente, não confiem. Esse método de pagamento é isso.